O Bitcoin pode buscar a casa dos 13.600 dólares. Eu vou mostrar para você por que eu estou posicionando grandes ordens de compra nessa região. A gente pode ter muita manipulação por vir aí para o Bitcoin. A gente vai dar uma olhada também no curto prazo, o que, que a gente pode esperar. O Bitcoin que rompeu esse canalzinho aqui para cima e está formando aqui nesse momento um suporte. Vamos olhar regiões importantes aqui agora para o curto prazo, também comentar aqui sobre a dominância, também falar sobre a sp 500, o índice do dólar e os principais pools de liquidação aqui, tanto da BitMEX quanto da Binance. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo, aí, Tá? Participem aqui também do grupo Telegram, links aqui abaixo. E também lembrando para vocês aqui que quem tem experiência aqui com trading, quiser aproveitar essas promoções aqui, ó, PrimeXBT, está tá dando 7% de bônus, pessoal, de depósito, tá? Basta você depositar aí qualquer valor, você ganha 7% desse depósito. Basta usar o cupom aqui AndréFault7, tá bom? Eu tenho um link aqui ensinando como operar aqui na PrimeXBT. Tá, vou deixar aqui em cima para vocês e eu também entrevistei aqui inclusive um dos traders lá da Prime SPT, que é o Dirk Hartig aqui tá esse cara aqui esse careca aqui ó eu entrevistei aqui no canal Tá, então conteúdo bem bacana. Faz bastante tempo, tá? Mas também vou deixar o link aqui em cima para vocês. Para quem quiser conhecer aí a Prime melhor, tá bom? É uma excelente alternativa aqui para Buybit. Mas vamos olhar aqui então o Bitcoin, por que, que ele pode chegar na casa dos 13.600. Eu vou falar mais no final do vídeo sobre isso aqui para vocês, tá? Então fica até o final aí. Deixa aquele like para apoiar. Muito importante mesmo. Eu vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho e que que... onde estou posicionando aqui as minhas ordens aí para o Bitcoin, tá, pessoal? Bom, ontem eu comentei para vocês aqui, né? Quem não assistiu, eu estava viajando, eu voltei ontem tarde aqui para casa agora retomando aqui iniciando a semana né galera ah, ontem eu acabei vendendo aqui Bitcoin na região dos, dos 20.500 dólares né a gente teve esse esse pump aqui com bastante aí liquidação de shorts né galera uma oportunidade boa para a gente poder botar um pouco de dinheiro no bolso né ah, a gente eu botei compras aqui fracionadas né do Bitcoin sempre bota pessoal compras abaixo aqui tá pensando no médio uh, médio longo prazo aí tá para o Bitcoin é, só que assim, com, com esse pump aqui, pessoal, já já aqui botar dinheiro no bolso, pelo menos no curto prazo aí, para poder é, ficar um pouco mais protegido, porque a coisa não tá parecendo tão boa aí, tá? Então, acho que a gente vai ter, pode ter oportunidade sim para o Bitcoin buscar a casa dos 24, 25, tá? Mas eu não vou contar muito com isso aí, ainda mais os últimos trades aí que foram um pouquinho complicados, como vocês. É, muita gente aí com certeza é, percebeu aí que o mercado foi bem difícil aqui de operar essas regiões aí, tá? Então, eu prefiro botar aqui, me proteger um pouco mais, tá? E vou mostrar pra vocês aqui agora que eu tô de olho. Então, aqui agora, nesse momento, pessoal, tá? Vamos olhar aqui mais no médio prazo, que é o importante, regiões de Fibonacci, tá? Vocês podem medir aqui as regiões de Fibonacci desse ponto aqui, nessa né, região, tá bom? Eu acho que a região dos US 23 mil dólares aqui vai ser uma região importante do Bitcoin. Se ele testar aqui essa região aqui, pessoal, a gente tem que avaliar de botar aqui, com certeza fazer boas vendas aqui pro Bitcoin, mas eu tô, eu tô realmente avaliando aqui de vender mais pesado aqui, realmente, essa região dos 24.500 até os US 26 mil dólares aqui, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, pessoal, tá? Que a gente tem níveis de Fibonacci importantes, tá? Eu acho que uh, faz sentido assim a gente uh, buscar fazer essas vendas aí, proteger, porque a gente pode vir aí Pode vir mais lenha para o Bitcoin, tá? Vai depender muito da SP500 também, né, obviamente, né, o índice do dólar, tá bom? Mas eu acho que a gente tem que sim uh, avaliar e te proteger. E eu acho que o Bitcoin pode buscar regiões mais abaixo, tá? A SP500 pode corrigir mais ainda. Eu estou agora, no curto prazo, esperando um respiro aí também para a SP500, tá? Acho que é importante isso aí vir. Para a gente ter a oportunidade, inclusive, aí de né, fazer um... Botar mais... Uh, Cash, né, pessoal, pensando em oportunidades que o Bitcoin pode dar ainda melhores que essa aqui dos 17, tá? Eu não acredito que os 17.600 foi um fundo para o Bitcoin, tá? Não, não, De fato, não acredito nisso. Tá? Algumas pessoas estão falando sobre isso, eu não tô acreditando não, tá, pessoal? A gente pode vir, ir mais abaixo, tá? No curto prazo aqui agora, bom, a gente rompeu para cima desse canalzinho, que acho que é importante. Tá bom? É, esse rompimento, seguramos aqui aba, acima dos, dos 20, 20 mil dólares, né? Isso aqui é um bom sinal, tá, galera? Só que assim, ó, vamos olhar aqui, puxar o gráfico 15 minutos, para dar uma olhadinha o que tá acontecendo aqui, ó. A gente tem esse padrãozinho, tá? Essa, essa cunhazinha aqui. Tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Se a gente romper essa região aqui, a região dos 20 mil e 400 pra baixo aqui, pessoal, perder essas regiões aqui, ó. Tá? A gente fizer um rompimento confirmado dessa, dessa, dessa região aqui dos 20.400, eu acho que pode ficar complicado sim, tá a gente buscar regiões mais abaixo, tá bom? Então, tomem cuidado aí, tá se você está querendo ficar posicionado com o Bitcoin, eu acho que vale a pena inclusive fechar a operação caso a gente rompa essas regiões aqui, tá bom? Eu acho que é uma região interessante aqui dos 20.400 dólares, a gente tem que conseguir manter suporte nessa região aí, tá? Senão a gente está tá, tá perdendo, inclusive esses fundos aqui, ó, a gente tem fundos importantes aqui para o Bitcoin também, ah, eu acho que essa região aqui, se você desenhar uma linha direito, ó. então essa região aqui é importante, tá? Mas eu acho que eu já venderia aqui em cima, que caso a gente perder, essas, essas regiões aqui já, já pode, inclusive, fechar a operação, quem tiver com long ainda aberto, tá galera? Então, é, basicamente isso, eu estou buscando aqui agora, na verdade, de fazer vendas para o Bitcoin, tá? Estou buscando mais uh, operação aqui de, de short nesse momento, tá pessoal? É, falando para vocês aqui, acho que long nessa região ainda, ainda tá um pouquinho uh, complicado e cabuloso, né, então é, enfim, uh, mas eu acho que também a gente tá aqui no semanal já bastante, né, sobrevendido tá bom Uh, então quem tiver operação de long aí não está errado totalmente, acho que a gente está sobrevenda aqui no semanal e a gente pode buscar sim a região dos 23 24, tá bom? Eu que estou aqui um pouco mais uh, conservador aí com Bitcoin, vou aguardar um pouco mais, se ele bater a região dos 24 eu vou estar tá, uh, a partir ali vendendo mais pesado, 23 eu vou estar tá vendendo na verdade, tá? uh, 24, 25, uh, 24 até os 26 ali pessoal, bem pesado mesmo. Porque a gente pode buscar regiões mais abaixo, tá bom? Então, semanal, estamos sobre, sobre vendido aqui, tá? A gente puxar também 4 horas, a gente está numa região aqui agora. Vamos olhar aqui, mas vamos ver até onde pode ir esse aqui, o 4 horas, né? Aqui numa hora, vamos dar uma olhada também como é que tá Aqui o Bitcoin quase chegando numa região aqui de, de sobrecompra, sobre tá bom? Vamos ficar de olho aqui numa hora também como vai ter o RSI. Tá, galera? Mas para mim, a região dos 23, aqui, inclusive, eu uma linha aqui no, no meu, meu gráfico, ó. A gente tem que ver aqui de olho essa linha que vai ser importante, tá? Essa linha que realmente a gente bater aqui nas regiões dos 22.300 aqui, mais ou menos, ó. Até os 23 já vai ser interessante pra gente entrar, começar a entrar aqui em, em operações aí de short, tá bom? Então, basicamente, o que eu tô vendo aqui no curto prazo é isso, tá, galera? Lembrando aqui, ó, os puxos de criação da, da BitMEX aqui, a gente bateu neles aqui agora, né? A gente não tem, aqui no curto prazo, não tem nada definido. Vou até tentar um update nesse gráfico aqui, tá? Porque eu abri de manhã cedo. Fazer um update rápido aqui para a gente dar uma olhada juntos aqui. Eu tenho um templatezinho que eu montei. Lembrando que essa, esse, esse indicador aqui eu estou deixando na live aqui no canal. Tá? Tem uma live, live perpétua aí que eu estou fazendo um experimento. Uh, compartilhando esse indicador para vocês, que ele custa aqui... Só esses indicadores da Block custam 70 dólares por mês. Aí o pessoal reclama, reclama que é um pouquinho claro, caro, né? Mas a gente pode ver que o Bitcoin vai buscar esses pools de criação aqui. ó Vou buscar aqui embaixo. Agora que nesse momento a gente não tem nada aberto nessa região, tirando aqui a faixa aqui dos... 17.800 para baixo, tá? Então, enfim, tá? Fica, vamos ficar de olho aqui agora. A gente tem ou essa região aqui dos, dos longs, aqui até a região dos 17.300, a gente tem puxo de ligação, e depois só aqui nos 24.700 aqui para os uh, shorts, tá, pessoal? Então, aqui tô buscando regiões de venda, tá? Essas regiões aqui tô buscando vender, tá bom? Uh, e compras, pessoal? Aqui, honestamente, para o Bitcoin, eu tô botando uh, ordens fracionadas aqui, tá? Grande maioria aqui no spot ou então futuros, mas não alavancando, tá pessoal? Tomem cuidado com a alavancagem, aí. a gente pode vir o Bitcoin dar uma derrapada forte dependendo como os mercados vão reagir aí nessa semana, né? Então os Estados Unidos está de, de, de, pelo que eu entendi, hoje, tá de, é, hoje tem um feriado lá nos Estados Unidos, né? Então amanhã vai ser um dia importante aí, tá bom? Então eu estou postando as ordens de compra aqui abaixo, botando ordem de compra até a região dos 13.600, eu vou mostrar aqui para vocês aí por que, tá galera? Uh, então só comentando aqui rapidamente sobre a uh, desculpa, sobre a, a dominância do Bitcoin que está montando suporte nessa linha aqui, tá? Isso que está interessante, a gente tem uma linha aqui de, de, de que era resistência, né? Agora está virando suporte para a dominância. Vamos ver se o Bitcoin consegue aqui agora uh, progredir a partir dessa região aqui, tá? Seria importante a gente não romper aqui para baixo, tá bom? Se eu romper aqui para baixo, a, a dominância romper aqui para baixo dessa região, pessoal. Tome bastante cuidado, tá? O mercado vai ficar extremamente bearish, tá? Na minha opinião, esse aqui é um suporte importante de a gente manter aqui essa faixa dos 44% da dominância, tá? A gente voltar a subir aqui vai ser um, ser um excelente sinal, pelo menos aí, pro, pro, pro curto prazo, pro Bitcoin, tá bom? Então fique de olho na dominância, que eu considero um indicador importante aí, tá? A, a sp 500, pessoal, abriu aí, então, mini futuros é, em alta aqui, né, subindo, né? Eu comentei pra vocês aqui que é minha expectativa até ontem. É, dessa dessa abertura aqui, é um, seria boa né a gente tem divergências aqui no RSI então estou acompanhando aqui essas divergências aqui agora vamos, vamos ver se a gente consegue aqui agora dar um pump aí para para SP ele seria muito bom no curto prazo tá isso vai gerar oportunidade para a gente aí buscar né, as operações de venda tá galera que o que eu estou mais de olho aí também aí para o Bitcoin mas lembrando que eu vou estar tá entrando mais aí Pesado, inclusive em futuros, na região dos 24 para cima, até a região dos 26 aí, tá? Eu vou atualizando vocês ao longo do tempo, então se inscreva no canal se você não tá inscrito aí para ganhar esses updates aí, tá, galera? Então, por que que eu tô uh, me posicionando e comp querendo comprar na região dos 13.600 dólares? Tá? Vou mostrar para vocês aqui por que uh, essa região é um nível importante, né? Vocês já viram que ao longo aí do, do tempo, a tempo, teve vários protocolos de DeFi que tiveram problemas aí com sua com liquidez, né? É, tivemos liquidações inclusive de fundos aí que estão posicionados aí em alguns protocolos. E a gente viu o, o colapso da Terra Luna também, né, pessoal? E para mim parece que o mercado está aí atrás, tá, tá atrás aqui da, da Celsius, tá, pessoal? A, a Celsius aí, como vocês estão acompanhando, é, pausou aí, né, todos os saques da, da lá deles, né? Eles estão com um problema muito grande de liquidez. Isso pode aqui, na verdade, fazer o mercado aí buscar esses pontos de liquidação da Celsius, tá bom? Parece que o mercado está indo buscar, que eles estão, inclusive, baixando esse ponto de liquidez aqui a Celsius, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, ó, desse, desses dois sites aqui, que mostram onde está o pool de liquidação, onde está o preço de liquidação aqui da Celsius, tá? que está aqui agora na região dos 13.600 dólares, tá? Eles estão, inclusive, tão adicionando Bitcoin aqui, como margem, né, colateral. Então, aqui você pode ver, inclusive, eles adicionando esse colateral de Bitcoin aqui, estão adicionando bastante Bitcoin tá? como, como, como margem. Tá? E com isso, pegando aqui, né, DAI, enfim, eles estão conseguindo uh, manter o protocolo ativo, tá, pessoal. Mas para mim, esse aqui vai ser um ponto interessante, porque uh, os institucionais aí baleias podem buscar esse ponto de liquidação aqui para ferrar com os caras e conseguir comprar esses bitcoins aqui muito barato tá então para mim esse é um ponto que eu tô aqui acompanhando esse esse, esse essa esse ponto de liquidação aqui tá e ajustando a minhas horas de compra para essa região tá esse ponto de ligação que ele estava na região dos 22 eles foram baixando para 17 agora foi para 13 tá pessoal então para mim isso aqui pode levar o preço o, o Bitcoin buscar essa região aqui tá tem muita manipulação em, em, em relação a isso aqui tá aqui na Oasis app vocês podem ver também aqui mostra exatamente o mesmo valor aqui tá Basicamente, eles estão botando a WBTC, que é o Wrapped Bitcoin, aqui, botando né, uh, como colateral na, no protocolo lá da Allmaker, tá? E para eles poderem, isso aqui, tá, obviamente, está com empréstimo, né? eles têm ponto de liquidação que, que eles podem ser liquidados. Para mim, o mercado pode buscar, sim, esse ponto aí de liquidação. Até inclusive, se vocês quiserem saber mais desse assunto aqui, tá? Que eu não abordo muito no meu canal, essa, essa parte mais fundamentalistas, protocolos DeFi, enfim, tem aqui o canal também do, do Chico Crypto, tá? que é um canal que eu gosto de acompanhar, ele fala aqui sobre a, a bomba do, do, do Tether tá, né? Uh, apitando aqui, né, pessoal, e parece que a FTX está envolvida aqui nessa manipulação toda do S, SIF né, e o Ethereum, tá? por isso que o Ethereum caiu bastante de preço, aí, a gente teve bastante manipulação do SIF, eu estou aqui buscando entender cada vez mais isso, aí, tá? mas para mim, o que me importa aqui mesmo é esse ponto de criação da, da, da Celsius, tá? Então, vou deixar o link esse link aqui do, do, do, desse vídeo aqui da, do, do Tico Crypto aqui, tá? Infelizmente é em inglês, não sei se tem aqui a, a, a, as legendas, tá? Mas, realmente, eu acho que isso aqui vai ser um ponto importante, tá bom? Dê uma olhadinha sobre a Celsius aí, Tether, tá? E o que que o está que acontecendo com toda essa manipulação aí? É uma guerra gigante acontecendo, tá? Institucionais, institucionais contra institucionais aí, tá? Realmente, é, os caras estão se matando aí, querendo um ferrar com o outro, tá, pessoal? É assim que funciona mesmo, o capitalismo. Tá aí para isso, né? É, infelizmente não tem gente, não tem gente boa ou má, tá, pessoal? Existem só vencedores e perdedores e é isso como funciona, tá? Então tome cuidado aí, dê uma olhadinha nisso aqui, entenda um pouco mais o que está rolando em relação a, a Celsius aí, a manipulação do, do, do é, SIF aí, tá? Do Tether também, que eu acho que é importante, um ponto importante. Tome cuidado aí para não estar tá muito com a carteira com muito, com muito tether aí na carteira também, tá pessoal? A gente está próximo aí de ter problemas também com tether, eu acredito, tá bom? Então, para mim, a Celsius aí tá Eles estão basicamente adicionando mais margem aqui, né, para poder proteger o seu ponto de liquidação, mas o mercado parece querer buscar esses pontos aqui de liquidação da Celsius, tá bom, pessoal? Então, vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para vocês ficarem de olho aí. Tá, sobre esse assunto, que eu acho que é importante vocês estudarem a semana sobre isso, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês bastante aí, tá? Então é isso, pessoal. No curto prazo, aqui a gente pode ter sim aí uh, pump para Bitcoin. Lembrando que a gente tem aqui agora o Long Short Rate na casa de 0.947 aqui, tá? É um bom sinal. Né? Mas tomem Fiquem de olho nessa região aqui dos e 20 20.350 aqui, porque se a gente perder, a coisa pode ficar complicada. Né? Inclusive, a gente não está tendo muito suporte aqui nessa região, não, me parece, tá? bastante liquidação de shorts aí, eu acho que quem que fez compras abaixo aí é bom avaliar de realizar essas compras aí, botar um pouco de dinheiro no bolso aí, enquanto a gente não tem um pouco mais aí de clareza no mercado, tá? Então tá numa região que eu não tô muito interessado aqui agora em, em buscar operação de long, tá? Tô avaliando um pouco com calma, tô mais interessado em buscar short, mas em regiões mais acima aí, pro Bitcoin, tá pessoal? Então basicamente é isso, falei sobre tudo aqui que eu deveria falar, não se esqueça da promoção aqui então da Primebit, tá pessoal? 7% de bônus de cupom, link aqui abaixo na descrição do vídeo também, a, Buy, a Buybit está dando até 4 mil dólares aqui, mas tem que depositar bastante dinheiro para conseguir esse bônus, tá bom? Então é isso, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, espero que você tenha gostado do vídeo aí, a gente se vê amanhã aí com certeza para mais uma análise, um abraço!